Boa tarde a todos. Esse é um momento muito especial para mim, pessoalmente, muito especial para as relações Brasil-Hungria. Receber aqui a visita do ministro das Relações Exteriores da Hungria, meu amigo Peter Siarto, com a sua delegação, na presença de três outros ministros também do governo brasileiro. Essa nova relação entre Brasil e Hungria começou no dia primeiro de janeiro, com a posse do presidente Bolsonaro e a visita do primeiro-ministro Orbán da Hungria ao Brasil. Na verdade, começou antes, porque já estávamos trabalhando, sabíamos da grande afinidade de ideias, da grande afinidade de propósitos e de programas entre os dois governos e estamos concretizando isso na prática. Tive a honra de ser recebido pelo ministro Ciarto em Budapeste em maio, e agora temos a alegria da retribuição da sua visita, no momento em que encerramos também a Comissão Mista Econômica Brasil-Hungria, pela primeira vez em nível ministerial, seguindo uma proposta do ministro Ciarto. É, é uma concretização, é, o início da concretização de um imenso potencial nas relações e também é, o símbolo de uma relação muito especial que nós queremos e estamos desenvolvendo entre os dois países. Nós é, partimos de uma base comum na convicção de que o desenvolvimento, o crescimento econômico, a modernização da economia deve dar-se, talvez somente possa dar-se, com base em sociedades sólidas, em nações soberanas, povos que se sentem como povos, que sentem e vivem a sua identidade. E isso é algo que, nos dias de hoje, não é óbvio, e é algo que une muito profundamente é, Brasil e Hungria. Nós é, temos a convicção de que, é, essa base é o que está nos permitindo eh, explorar o, o potencial que não era explorado na, nas relações. Também no momento em que o Brasil vive eh, uma, um programa de eh, abertura econômica, de eh, dinamização de toda a atividade eh, econômica, empresarial, investimentos, isso eh, faz parte de um processo de reformas também que o Brasil está vivendo e que nossos amigos húngaros eh, percebem, grande parte um processo pelo qual eles já viveram, com excelentes resultados, a Hungria, além de um excelente parceiro, é também uma fonte de inspiração para o Brasil. Uma fonte de inspiração porque, a partir dessa convicção, da sua identidade, da sua nacionalidade, criou um programa econômico eficiente, que eh, hoje lhes permite ter uma taxa de crescimento superior a 5% ao ano, uma das maiores taxas de crescimento da Europa, se não a maior, eh, provando que eh, essas duas coisas... Crescimento econômico, eficiência econômica e eh, sentimento nacional vão juntas e se reforçam mutuamente. Eh, vimos aqui já resultados concretos dessa parceria nos vários atos que foram assinados hoje, em áreas como tecnologia agrícola, cooperação espacial, eh, cooperação na, base, na, na parte de recursos hídricos e várias outras. Eh, temos um entusiasmo imenso pelo que vai acontecer certamente em termos de investimentos recíprocos entre os dois países, em áreas de alta tecnologia, onde a Hungria tem um avanço eh, extraordinário, na área de educação também, falamos muito disso, a, a cooperação educacional, a Hungria já recebe um número eh, muito grande de estudantes brasileiros, eh, superiores, em curso superior, queremos também retribuir isso eh, para estudantes húngaros no Brasil, contribuindo não só para a capacitação tecnológica, mas também para o maior, maior conhecimento entre os dois países. Países, nós é, estamos convencidos de que quanto mais houver esse contato entre as duas sociedades, mais produtivo será o nosso relacionamento. É, nós temos uma convergência muito grande também de visões sobre o que acontece hoje no mundo, no sistema multilateral e nas respectivas regiões. Conversamos um pouco isso sobre isso na excelente conversa que tive com o ministro Ciarto. Recentemente estivemos juntos em Nova York na sessão que nós dois co-presidimos para o combate à perseguição aos cristãos, ao redor do mundo, dentro da agenda de liberdade religiosa, que para nós é uma agenda prioritária. Me orgulho muito de ter estado ao lado, ao lado do ministro da Hungria nesse e de continuar ao lado dele nessa, nessa tarefa de trabalhar também pela liberdade religiosa. De modo que estamos juntos aí, acho que ao longo de todo o espectro das nossas relações, da nossa atuação internacional. Eh, somos muito gratos à Hungria pelo apoio que eh, nos dá no uh, processo de, que se iniciará em breve, esperamos, de ratificação do acordo mercosul União Europeia e no eh, processo também de nossa entrada do no Brasil na OCDE, coisas que consolidarão, certamente, eh, ajudarão muito a consolidar essa nossa nova filosofia econômica de abertura e de eh, eficiência com uma base nacional forte.